Olá pessoal, aqui é a professora Edivânia. Nós vamos construir uma raquete de mão para utilizar nas brincadeiras e jogos de bater e rebater. Para construir a raquete de mão, a gente vai precisar de um elástico. Pode ser um elástico, pode ser um barbante, pode ser um fio de varal. Tá? Tem várias alternativas, vai da criatividade e do material que a gente tem em mãos. Caneta ou canetão, canetinha. Dois pedaços de papelão e uma tesoura. A princípio a gente vai marcar a nossa mão no papelão e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse canetão ou essa canetinha e fazer um desenho da nossa mão, só que a gente não vai fazer o desenho como se fosse contornando os dedos numa figura da mão da nossa mão, certo? A gente vai fazer esse contorno um pouco mais afastado, deixando espaço e fazendo com que a raquete fique maior. Então eu vou contornar aqui, tá? Por fora dos dedos até chegar no punho. Marcado o papelão, agora a gente vai utilizar a tesoura. Aqui eu já iniciei o corte, né? Tirei o sobrante e vou cortar o papelão até finalizar o desenho que a gente fez no papelão. Agora eu tenho algo parecido com uma raquete de mão, tá? Eu vou marcar dois pontos aqui na raquete onde eu vou fazer furos. Aqui eu já fiz, mas eu vou fazer novamente para vocês verem como que é. Próximo ao punho, eu vou marcar onde eu vou furar, tá bom? Posso pegar a própria ponta da tesoura aqui e fazer esse furo. Para passar o barbante. Dois furos aqui, como vocês veem, correto? Vou pegar o elástico... E vou passar dentro desse buraco dos dois buracos para fazer uma alça para você colocar a sua mão, tá feita aqui a alça. Vocês podem testar antes de amarrar, como eu acho que ele é flexível. A gente tem aqui pronta a nossa raquete de mão.